Fala, galera! Aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator! Começando o super desafio, temos espinossauros, polvos e monstros vermelhos. Mano, que loucura é essa, velho? E esse é o desafio do polvo. Cabritão, javali e tigre. Beleza, temos o um monstro vermelho que persegue os personagens, sai bicudando, dando, voadoras. Temos polvos gigantescos, dá pra entender porque o nome é desafio do polvo. Olha o tamanho dos polvos, cara. Pelo jeito mais difícil vai ser os polvos, né? Os monstros vermelhos são abobados, eles caem na água e os polvos são rapidões. E eles conseguem perseguir no todo o percurso, né? Porque eles vão pela água... Olha, o índio vai conseguir chegar, deu uma espadada no caneta de guarda-chuva e venceu. Caralho, que legal esse. É uma lula ou é um polvo? Esqueci. Lá veio o criolofossauro, levou uma bicuda do Monstro Vermelho, nichos e Velociraptor. Mano, caraca. <risos> o polvo, olha, olha esses polvos, mano. Fazia até porque eu não via polvos nesse desafio, né? Nesses reacts. Muito maneirão. Carchalarodontossauros levou uma bicuda na cara e foi direto pro oceano. Carnotauro... Mano, olha a força desse polvo. Que isso, cara? Olha, bugou e foi pra água. Ih, velho, vai ser difícil, hein? T-rex, espinossauro e espinossauro... Modifi Mega modificado, mano. Olha isso. Espinossauro zumbi, espinossauro modificado. tá ah, mais por um espinossauro zumbi, né? Olha que legal, mano. Perdeu? Mano, esses monstros vermelhos dão umas bicudonas. teresinossauro E esse outro, eu não sei o nome, é modificado, né? Levantou, conseguiu passar, o outro levou, teresinossauro tá indo e vai. Se o povo não chegar, é vitória. Com as suas unhas afiadas. Elimina, cara. Eliminou o Carinha do Guarda-Chuva. E conseguiu a segunda vitória. Brachiosauro. Mano. E outro Brachiosauro que não é o Brachiosauro. Esse daí é outra espécie de pescoçudão, mano. Que é modificado, mas eu achei muito massa. Olha isso. Vocês já me falaram o nome dele. E eu não lembro, mano. Desculpem. Comente aqui embaixo o nome desse Brachiosauro que não é Brachiosauro. Ó. Oh. Nossa, ele dá um pau no Marqueossauro, mano. Olha... Ih, levou. Se espetou. Se não tivesse espetado, ele ganhava. E bora finalizar esse primeiro desafio com o Gorô, o, o Macacão com Machado e o King Kong Caraca, É um Gorô modificado, né? Todos se lascaram. Galera, bora pro próximo desafio. Esse é o desafio do Bloop. Vocês não estão vendo o Bloop, que é um monstro marinho gigantesco. Mas ele tá escondido e vai ser uma baita surpresa. Seguinte. Os gêmeos vão... Olha o Bloop aí. Ah, tá debaixo da água. E ele é liberado, galera. Ó, Por exemplo. Quem vencer faz o amiguinho do outro se lascar. O gêmeo do outro. Por exemplo, hipopótamo ganhou do, do pré-histórico. O hipopótamo vai, libera o Bloop e o que vai acontecer? Vai matar o gêmeo, o irmão do outro cara. <risos> Gostei demais desse tipo de desafio. Então, é o desafio do Bloop. Quem o Bloop vai demorar? O irmão do Minotauro ou o irmão do Gigante da Colina? Cara... A galera inventa cada coisa nesses reacts, mano. Galera, ó, se você curte esses reacts maneirão, desce aqui embaixo e deixa o joinha no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque o Minotaro venceu. E liberou o Bloop pra devorar o irmão do gigante da colina. Caraca, velho, olha isso. Mano, eu fico... Tigre dente de sabre e o tigre branco. Cara, que batalha épica. Eu acho que esse é o Tigre das Neves. Eu acho que ele existe até hoje. E o dente de sabre venceu. E dó. O amiguinho já tá em extinção. Vai eliminar? Mano, o bloop é demais, né? Pensa numa criatura monstruosa. Ó, oh, ó, oh, que batalha. Espinossauro zumbi contra Indominus Rex é, modificado. Quase zumbi também. Sei lá, de lava. Dois modificados, os dois mais fortes dinossauros, cara, modificados. Olha isso. Vitória do espinossauro zumbi. Liberou e vai eliminar o irmãozinho do Indominus Rex de lava. Oh, não tá dando conta, não, Bloop besta. O Bloop tá besta, mano. Foi, jogou na água e vai devorar. Mano, troll da caverna, caraca. E Hulk Nossa, o Hulk Jogou um carro do nada, como assim? Que louco, eu acho que o Hulk ganha, né O Hulk é um baita de um herói, mano Nossa o, o Troll da Caverna venceu Como assim? Essa eu não esperava, galera Troll da Caverna venceu do Hulk E eliminou o irmãozinho do Hulk Flagelo contra É o O Ogro, né, o Ogro eu acho que o flagelo ganha. Acabou, né, mano? Flagelo mitou. Adeus, irmãozinho do Ogro. Olha como que eliminou. Adeus. Hug Hug contra SCP-096, o Monstrão. Eu acho que o SCP vai vencer, né? O louco, E venceu de lavada. Dá até dó do Hug Hug. Ó, irmãozinho dele foi devorado pelo Bloop. Ih, Bloop, você não tá conseguindo devorar o Wang irmão? de mão Devorou, adeus Foi pro fundo do oceano Teresinossauro contra Mamute Ó, se for vendo a realidade É pra, pro Teresinossauro vencer Era um dinossauro, mano Não é possível que o Mamute Pô, cara Mamute vence de Teresinossauro Agora fiquei de cara Essa eu não esperava essa eu não esperava, galera. T-Rex contra... Mano, que dino é esse? Não é um Indominus? Não sei. Galera, comentem aqui embaixo no comentário qual o nome desse dino branco que eu não conheço. O T-Rex é um verde, eu tenho certeza disso. Mas o dino branco eu não sei, mano. Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou dar um coração no teu comentário, beleza? Nossa, engoliu perfeitamente o Bloop. O Bloop engoliu perfeitamente o Dilo desconhecido. Galera, vamos comentar nossa palavra secreta, porque eu achei uma bem maneirona. Comentem aqui embaixo nos comentários. Bloop comilão. Bloop comilão. Bora lá, porque o rinoceronte chifrudão venceu. Só que não dá conta de liberar. Liberou e demorou. Blupi, comilão é a palavra secreta. Agora, uma batalha que muita gente queria ver. O Monstro Azul, o Azul Babão, contra o Monstro Vermelho. Mano, o Azul Babão, com uma reladinha no Monstro Vermelho, eliminou o Monstro Vermelho. Foi fácil demais. Essa eu não esperava. O Azul Babão é muito mais forte. E agora, pra finalizar, temos o Brachiosauro gigantesco, imenso, contra o Carcharalodotossauros é pra ser grande, mas o Brachiosauro mano, que monstruoso quem vai vencer eu aposto no Pescoçudão, que é o meu Dino preferido, comentem aqui embaixo nos comentários, qual é o teu Dino preferido galera adeus carcharalo, irmão bora pro próximo desafio Terceiro e último desafio desse React E seguinte, galera O Abut sempre deixa o melhor pro final É claro, né? E temos lâminas giratórias Lâminas horizontais, verticais Triturador ali E temos esse javali pré-histórico Que eu sempre esqueço o nome, velho Entolodonte É um nome bem complicado E aqui embaixo, nessa jaula Temos uma Black Mamba Que é branca, né? Não sei porque é Black Mamba Mas é branca essa daí seguinte, manos, é, o nome desse desafio é Evite a Black Mamba. Bora ver. Primeiros desafiantes, lobisomem, Kong, gigante da colina, que não é muito gigante. E o gorila, maneirão. Se lascaram tudo, mano. Se lascaram tudo. Ninguém chegou na Black Mamba. Agora, mano, agora, agora eu gostei, mano. Criaturas modificadas pelo jogo. São as criaturas que eu mais gosto, a galera parou de fazer vídeos assim. Que eu acho que ficou muito pesado o jogo. Mas são as melhores, velho. Todos se lascaram. Foram tudo pra lava. Agora, o cão infernal, que nasceu na lava, ele tinha que vencer esse desafio, né? Mas não. Já foi, já foi eliminado. O demônio também tinha que vencer esse desafio. O cara é demônio. Ele é lá das lavas, mano. Vai tropeçar. Levou na cabeça e vai Voltar pra onde ele, pra onde ele veio Hungang modificado Do jeito que eu gosto Freddy do Five Nights At Freddy, fazia tempo que eu não via ele E o nosso Blue Azul Babão Hungang oh, passou e Freddy tropeçou, se lascou E Azul Babão se explodiu todo E o Hungang é o primeiro A chegar na Black Mamba, que não é Black E se lascar Boxbull, Bull, Violet... Caraca, esqueci o nome desse. Esqueci o nome desse daí, manos. Violete se lascou. Galera, qual é o nome desse amigão que eu esqueci? Comentem aqui embaixo. O nome desse amigão azul aí que se lascou. Pô, cara. Eu esqueço. Que bicho é esse, mano? Ô, oh, louco, que bicho que era aquele... Era um dinossauro... Bebê, eu nunca vi isso Que isso, mano Que o Lofossauro, Levantou, vai chegar Vai chegar, ah, se espetou, que dó Pô, cara, ficou espetado, hein Nem relou No nosso javali pré-histórico Bob Bob, calça quadrada Mano, levou um close bonito, hein Se explodiu todo Plankton, que quer saber a receita do hambúrguer de Siri Mas nunca descobre e o Lamolusco, que é o revoltadão da série. <risos> Quero ver o salto, hein? Quero ver o salto. Foi de besta. Foi de besta. E no rino, rino, que não tá rindo. Pelocerontão. <risos> Foi dar um pulão. Conseguiu. Girafona se lascou lá. Foi. levou uma laminada. Hipopótamo. Todo mundo se lascou pra trás ali, né, mano? E o rino rino voou. Nota zero pra esses caras aqui. Nota zero. O azulão, que eu não lembro o nome de novo. O, o patão, que é o amarelo, yellow. E era o Violete ali, né? Que isso? Nosso amigão continua intacto. Intacto, intacto. Carinha do Tebis, sempre ruim demais. Ele é sempre ruim esse carinha. Figure do Doors do Roblox. É... Tartaruga Ninja. E outro carinha, um avatarzinho lá do Tebis de novo. Se lascaram é tudo, mano. Se lascaram tudo, cara. Olha, foram todos estruturados por essa armadilha aí. Só falta esse daí. Aí, todos. Todos ó, todos eliminados pela primeira armadilha. Mano, esse dino aí é um teresinossauro diferenciado, T-Rex e Espinossauro. Todos se lascaram. O espinossauro tá vivo, agora se lascou e esse dormiu. Levantou. Ah, você vai ganhar. Mano, esse bicho é louco. Mano, esse teresinossauro que eu não, que não é o teresinossauro vai vencer. Não venceu. Tá que ele venceu? Não venceu. Galera, Pra finalizar, temos o Verdão, temos o Venão e temos o bambá. É o bambá? Eu acho que é o bambá. Eu acho que é o bambá. Agora me confundi tudo, mano. Bambam se explodiu, só sobra o Venom. Galera, é o seguinte, se você gostou deste vídeo, maneirão, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nossa, tem mais ainda, velho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos torcer pro Rinoceronte de um chifre só. Não ganhou. Muito obrigado. Valeu. Pô, cara, não dá pra dar tchau. Apareceu mais? Apareceu o Teletubbies? E teletubbies, não adianta nem esperar Eles vão perdendo o triturador Valeu e tchau